10 produtos de fotografia a 10 euros Eu é a Maria do canal a Maria e hoje vou finalmente começar uma série de vídeos que vocês já me pedem há algum tempo. Eu há cerca de um mês, um bocadinho menos, pedi para vocês me entrarem na conta da Wish e escolherem alguns produtos para eu testar e para ver com vocês se são bons produtos e se vale a pena comprá-los. Alguns de vocês ajudaram-me a escolher alguns produtos e essas pessoas têm um solução especialmente para elas no fim deste vídeo. Por isso, muito obrigada por me terem ajudado, vocês merecem o prenda. Os produtos começaram a chegar e estou super entusiasmada para começar esta série com vocês. E hoje vou fazer um vídeo especialmente focado num dos produtos que eu comprei das vossas recomendações. Porquê? Porque são na verdade 10 Produtos de fotografia a 10€, euros. ou seja, seria 1€ euro cada produto, o que eu acho que é incrível. Por isso eu hoje vou-vos mostrar estes produtos, vou testar com vocês e vamos ver se realmente vale a pena ou não comprar isto na Wish. Há muita gente que tem medo de comprar no Wish, acha que vai gastar dinheiro, acha que os produtos não vão chegar mas como vocês estão a ver, pelo menos essa parte funciona porque os produtos estão a chegar a mim e mesmo que não chegassem, eu podia pedir dinheiro de volta, eu podia pedir para me enviarem de novo por isso, isso não tem um problema. Agora o único problema que poderia acontecer é que os produtos fossem maus mas é para isso que eu estou aqui para vos ajudar, por isso vamos ver os 10 produtos de fotografia que eu comprei por 10€. E aqui dentro vieram todos os produtos e veio num envelope almofadado, por isso não chegou nada partido, o que é ótimo. Não estou muito chateada com isso, acho que é normal tentarem gastar o menos possível na embalagem, mas chegou tudo perfeito, sem danos, nada partido, por isso. A primeira coisa que eu vos posso mostrar é este, é esta espécie de selfie stick. Ele pode ser considerado um selfie stick, mas não aqueles selfie stick que vocês veem por todo lado e ele não tem aquele botão para vocês clicarem, ligarem ao telemóvel e clicarem para tirar uma foto, mas Existe uma coisa que, nesta embalagem, ajuda a tirar fotos com isto. O que eles chamam a isto na, no site é monopod. Vocês têm um tripé, que é o tripod, que são três pés de tripod. E este seria um monopod de ter só um pé. E para que é que isto serve? Vocês podem usar isto para tirar fotos mais ao longe e conseguirem enquadrar paisagem enorme a um grupo de amigos, mas vocês também podem usar isto para fazer filmagens mais estabilizadas ou seja, de colocarem este monopode no chão e suportarem o peso da vossa cama sobre isto e moverem. E isso consegue fazer um vídeo com muita estabilidade, por isso isto também poderia ser usado para vídeo, se vocês estiverem nesta área do YouTube como eu. Por falar em tripé, esta embalagem também veio com um tripé. este tripé é muito engraçado por duas razões. Vocês pensam que este tripé é assim deste tamanho, mas tem aqui umas pernas um bocadinho mais altas, escondidas, o que faz com que o vosso tripé fique um bocadinho mais de altura, mas o que eu gosto mais e achei mais piada deste tripé é o facto de vocês poderem mudar o ângulo desta câmera, ou seja, vocês podem mover este ângulo e colocá-lo da forma que vocês quiserem. Isto seria ótimo, por exemplo, se vocês querem tirar uma foto de cima para baixo, colocam isto em cima de um armário, por exemplo, e fazem com que esta parte do tripé fique a apontar para baixo, ou seja, a vossa câmera fica aqui e apanha um ângulo de baixo, acho mesmo muito interessante, nunca tinha visto um tripé assim deste tamanho com esta característica e gostei mesmo muito. Vocês podem utilizar com este monopode e com este tripé a câmera compacta por exemplo, porque tem aqui este parafuso que é universal e vocês podem colocá-lo em qualquer máquina, mas se vocês quiserem usar com o telemóvel, esta embalagem vem também com um adaptador para telemóveis que é coisinha mesmo fofinha, a única coisa que vocês têm de fazer é buscar aqui no parafuso, como fariam com uma câmera normal e depois colocar o vosso telemóvel aqui para tirar as fotos que vocês quiserem ou filmar se vocês quiserem. Para vos transformar a vossa vida ligeiramente mais fácil a tirar fotos sem terem que usar o temporizador, esse pacote vem com um comando daqueles que eu tenho e daqueles que eu já vos falei, daqueles que eu adoro para telemóveis e isto facilita-vos imenso a imensa vida. Nils. Este comando vem já com pilha, o que é ótimo, e vocês só têm que colocar no horno para ligar. E isto liga-vos uma luzinha azul, e depois vocês têm só que só ir ao Bluetooth, ao vosso telemóvel, ligar, embaralhar com este comando, e já está, é só carregar no botão, uma vez para tirar foto, ou pressionar para fazer vídeos no novo Snapchat, por exemplo. E eu adoro isto, facilita-vos imensa a vida, e mesmo que vocês não queiram comprar estas 10 coisas, vocês podem ir ao eBay, comprar isto a 1€, e está feito. Dentro deste saquinho nós temos aqui 3 lentes de telemóvel, vocês têm uma lente fisheye, uma lente macro e uma lente wide angle A única coisa que vocês têm que fazer é pegar na vossa, no vosso clipezinho, unir o vossa lente com o vosso clipe, tirar a tampinha que protege a vossa lente Colocar a vossa lente sobre a vossa lente de telemóvel, abrir a câmera e fotos incríveis instantaneamente Neste pacotinho de acessórios fotográficos vocês também têm outro clipe, mas este é ligeiramente maior, porquê? Porque temos aqui uma lente gigantesca para vocês tirarem fotos de muito, muito, muito longe e ela é mesmo muito forte e muito resistente, não dava nada à esperar que tivesse tanta qualidade. temos um paninho para limpar as lentes. Vocês podem achar que não vale nada limpar as lentes antes de tirar fotos, mas acreditem. Que muda, vocês façam um teste, tirem uma foto sem limpar e outra foto com a lente completamente limpa e vocês vão ver uma diferença enorme. Vocês ficam com uma foto com muita mais textura, muito mais detalhe. É uma coisa impressionante. Eu também não acreditava, mas a verdade é que funciona mesmo muito bem. E é isso que eu tenho hoje para vocês. Vamos agora ver quem é que me ajudou a escolher produtos que vão aparecer nos próximos episódios e o produto que apareceu hoje. E um aqui é o Wish. Ver quem é que me ajudou e fazer um sorteio muito rápido aqui para vocês. Queria agradecer então a Forgotten Danny, a Brenda Apolonio, a Joana de Leitão 99, a Bea Silva 13BS, a Natália Risso, à Ana Lívia Guedes, a Doenda, a YSZZXL e a Julga. Isso, Luana Pereira, a Filipa GM 94, à Olga MVs. A Anónima, a Michelle M. Silva, a Dedi. a Dedisc. A, a Bo Mendes, a Flá Monteiro, a Filipa Silva, da Sete, a Andreia Mendes, a Pandorinha 57 e a Casa Gaúia. Eu quero vos agradecer imenso por vocês me terem ajudado a escolher produtos para esta série e agora a Maria do Futuro vai editar este vídeo e vai a Random Org e vai clicar no botão para escolher aleatoriamente o vencedor e o vencedor é... quero te agradecer imenso por me teres ajudado com este projeto e eu vou te contactar para tu escolheres uma das prendas e é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês queiram mais. Se vocês quiserem participar, digam-me nos comentários, digam-me que lojas é que vocês querem que eu teste, por exemplo, a AliExpress, o Ebay, a Amazon, por exemplo, alguns desses. Uh, se vocês quiserem que eu experimente coisas específicas, digam-me também nos comentários para eu saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês queiram mais. Não se esqueçam de subscrever, deixar gosto, porque faz muito feliz. E vemos no próximo vídeo.